Hoje é dia de ensinar você a fazer um marcador de texto de arco-íris e aí meus cookmonsters mais lindos do mundo com vocês. Eu sou a Tabi e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. No vídeo de hoje, eu decidi trazer pra vocês alguma coisa diferente. Óbvio, porque volta às aulas tem que ser diferente. Eu, particularmente, já disse, nunca gostei de nada muito igual quando tava na escola. As coisas eram meio chatas quando não eram iguais. Afinal de contas, todo mundo tinha a mesma coisa. Então, eu sempre fazia alguma coisa diferente. Nessas minhas andanças da vida, eu aprendi a deixar o marcador de texto com a cor de arco-íris. E é muito fácil e, tipo, não é caro. Então, eu decidi trazer pra vocês e ensinar a vocês a como tem um marcador de arco-íris super legal e diferente de todo mundo Então se você do outro lado tá curioso, confere o vídeo Você só vai precisar de marcadores de texto nas cores azul, amarelo e rosa Agora eu pego o marcador azul e pressiono em uma das laterais do marcador amarelo Até que ele sugue um pouco de tinta azul Na outra ponta, pressione o marcador rosa e deixe que o marcador amarelo absorva um pouco da tinta rosa. E vai ficar assim, rosa numa lateral, amarelo no meio e azul no outro. tempo, a cor amarela vai voltar e as cores coloridas vão sumir. Basta fazer o mesmo processo de novo e você vai voltar a ter o um marcador de arco-íris. <música> Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você aí fizer esse marcador de arco não se esquece de me mandar foto lá na fanpage do canal, porque eu vou amar, amar mesmo ver o que você fez aí. Outra coisa muito legal é se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram aprender, ou querem que eu faça, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários. Eu sempre leio e respondo as coisas na medida do possível. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, porque isso me incentiva muito, e vocês também não perdem tudo que tá passando e acontecendo por aqui. É isso aí, até a próxima e falou!